Tenho várias vezes ouvido o chega a dizer que propõe, como racionalização, para poupar, a racionalização dos currículos escolares e é assim que se poupa. Só há uma maneira de poupar com a racionalização de currículos escolares, já foi feita por neocratos, chama-se de despedir professores. É assim que se poupa com a racionalização de currículos escolares. Portanto, eu gostaria que o Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Uh, uh, se, é se de facto é isso que propõe, despedir professores, ou se não é assim, como é que se poupa racionalizando currículos escolares e que também já agora assumisse se é verdade ou não que o, que o uh, uh, programa do Chega previa proibir o tempo de dedicação dos dirigentes sindicais e, portanto, de acordo com o Chega, não haveria tempo para os dirigentes sindicais organizarem, por exemplo, as greves que estão agora a ser uh, organizadas, que o programa do Chega, além de extinguir o, o Ministério da Educação, queria passar as escolas para empresas de professores ou para os municípios, mas sobretudo acabar com a graduação, porque as escolas seriam as escolas a contratar os professores e isso significava acabar com o concurso por graduação. Eu acho que temos que ser claros, não podemos entender uma coisa rir, vai, e o seu contrário. Poder.